E aí pessoal, aqui é a Paloma Estou jogando nas ranqueadas E olha só quem eu estou enfrentando É o Zangief Zangief vs Zangief Batalha da Honra Meio assim, não sei se o cara é bom o bom é que, como eu já sei, os golpes do Zangief, Eu tô aqui tomando. <risos> <risos> ah, não. Só segura o meu Ah, Let's Go. <risos> look, <the> <risos> ah, não. não. não. né? Eu já sabia. O cara parece que tá esperto sim. Ah. Oh. Oh. Olha pra isso. Como posso ter tomado esse bloco. fazer alguma é. coisa. O é. cara tá esperto. É. não. É. Gente. olha tá um pouquinho tenso aqui. ah não. É. <risos> a minha com contavam não. final é. round. É. É, gente, pelo jeito não tá fácil não. Esse Zang F aí dá. tá bravo Olha, ele sabe jogar! Socorro! Não, eu, vou, eu vou bater e vou sair! só é o meu pilão! Topilão, toma, agarro do tudo, tá tudo nesse cantinho. E tem que prestar atenção agora. Que ele soltou o vetor. Ai, não, que ele errou. Ai, gente, Ah, não, ai, tá piado. Ainda tenho tempo. a oportunidade aqui pra bater <risos> Naaah! Como pode? Não. Tá legal, já chega! Desonra! Desonra pra toda a sua família! Pode anotar aí! Desonra pra tu! Desonra pra tua vaca! Desonra Para! Desculpe, desculpe! Round Fight! Não, agora eu vou ter que ficar aqui esperta! E vou ter aqui a minha mudança Eu vou pra cima de vez. Tem que tomar cuidado pra não ter pilão também. Eita! Nossa, ele tá na porrada, meu Deus! Toma, pilão! Tem que ser rápido. Não toma. Vai! Ganhei! Ai, não vou é nem comemorar, né? Round <risos> two. Ah, meu, cara tá esperto, ele sabe jogar. Gente, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ela tem que cair fora olha Não, ainda a gente quiser ah. De novo Meu, não pode Ah, não acredito Empatou Vou <risos> comemorar o cara é bom, gente. Pra cima aqui. Opa! Meu clássico! Olha um sangue que foi quase tudo! Sagilo! <risos> Deixa eu é. olhar ali aquele cantinho! Agora vai ter toda a minha vingança! Fica aí! Tchau! Uhul! You win! Vingança! A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenena. Round 1! Fight! Agora eu... é É. Tá. Tá um a um. Eu tenho que estar tudo de mim. Senão vai ser a a desonra total. Ai, eu bati a para pra ter feito mais alguma coisa. A gente tá descontrolado. Vendo que a pessoa sabe bem. Sabe Binão? Ih! Puxa vida! Opa! Que ah. é uma putaria! Não <risos> faz isso, gente! Opa! Ajeição é total aqui! Meu! Sai, cara! Eu vou tomar o capilão! <risos> Toma! Era pra eu ter feito alguma coisa, mas não saiu. A gente pensa: será que eu dou o golpe? Será é que eu não dou? Ei! Opa! Esse canto. Dá um Bateu um pouquinho e saiu. Ah, vai! Gente, é o final que emoção O que que vocês acham gente de enfrentar o que vocês acham desse personagem eu gosto né mas quando a pessoa sabe jogar com ele é complicado A ah, era pra ter dado o pilão. Sonquinho, sonquinho, agarrão! Uh! Meu, muito difícil. O cara jogou bem, parabéns. <risos> e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô suando aqui. E complicado. Não deixe de dar seu like. É, comentar, e é isso aí que eu tô conseguindo falar. <risos> Tchau!